E aí pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o produto Lift Chá. Falar se ele é bom, se ele realmente funciona e quero falar também sobre um golpe muito sério que está acontecendo com o Lift Chá, beleza? Então assista esse vídeo aqui até o final porque eu tenho certeza que ele vai ser útil para você e vai ajudar você e evitar que você perca o seu dinheiro na hora de comprar o Lift Chá. O Lift Chá é um poderosíssimo emagrecedor que promete desintoxicar o seu corpo, Acabar com a gordura localizada, limpar o seu organismo, fortalecer o seu sistema imunológico e te dar vários outros benefícios. Eu vou deixar o link do site oficial do Lift Chá aqui, caso você queira conhecer os outros benefícios dele, beleza? É o primeiro link aqui na descrição. E muita gente tem a dúvida se o Lift Chá realmente proporciona isso, se ele realmente funciona. E a resposta é sim! O Lift Chá realmente ajuda a emagrecer e realmente funciona. Ele é feito de ervas de uma composição 100% natural, ele não possui efeito colateral ou contraindicação e qualquer pessoa pode fazer o uso dele que vai ter resultados. Ele é aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e possui CNPJ, o que mostra que é um produto que realmente funciona e um produto sério e que entrega o que promete. A composição dele é feita de hibisco, laranja amarga, chá preto, alecrim, abacaxi, canela e gengibre. Então são uma é uma composição 100% natural que quando entra no seu organismo ela age de forma poderosíssima provocando o seu emagrecimento e como eu disse eu queria falar a respeito de um golpe muito sério sobre o Lift chá que é o seguinte ele está sendo falsificado e sendo vendido no Mercado Livre na Lx e, e em outros sites de compra e venda eu resolvi fazer esse vídeo principalmente por conta de, desse golpe, porque a minha mãe caiu nele, ela jogou o dinheiro dela fora, comprou no Mercado Livre o lift chá, chegou rápido, era até mais barato do que no site oficial, porém não deu resultado nenhum e ainda trouxe é, problemas para a saúde dela. Ela tomou e ficou três dias intoxicada. E eu resolvi procurar depois para ver se, se tinha reclamações sobre o lift chá e tinha muita gente reclamando que comprou no Mercado Livre e que não tinha dado resultado e que também tinha ficado intoxicado. Aí que eu fui descobrir que o produto original, o Lift Chá original, só é vendido no site oficial do fabricante. Então, é um alerta muito importante que eu quero dar aqui para você. Se você for comprar o Lift Chá, compre sempre no site oficial do fabricante, que é o site seguro, que você tem garantia, que tem o um produto aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e que é o que vai te dar resultados e que não vai trazer complicação nenhuma para a sua saúde. Para te ajudar, eu vou até deixar o link do site oficial, é o primeiro link aqui na descrição. Para você, se você for comprar ou quiser até saber mais sobre o Lift Chá, esse é o link oficial do fabricante, beleza? Eu vou ver se eu consigo deixar um, uma foto do antes e depois da minha mãe aqui, depois que ela comprou o Lift Chá original. Tem cinco meses que ela está tomando e está tendo um resultado incrível. Com uma semana, ela perdeu 5 quilos. Então, eu vou ver se eu consigo, se ela libera para postar uma foto do antes e de, depois dela aqui para você, beleza? Mas se você for comprar, é no site oficial do fabricante, beleza? E uma dúvida que muita gente tem também sobre o chá é em quanto tempo ele vai fazer resultado e quantos quilos a pessoa vai perder. Isso varia de pessoa para pessoa, varia muito do organismo de cada pessoa. Tem gente que com um dia já consegue perder peso, outros com uma semana e tem outras que demora mais. Então vai depender muito do seu organismo, beleza? E outra dúvida que muita gente tem é o prazo de entrega e se a compra é segura. A compra é totalmente segura, desde que você compre no site oficial do fabricante, que é o link do site que eu estou deixando aqui abaixo, é o site oficial do fabricante, beleza? Se você comprar nesse site, a compra é totalmente segura, seus dados vão ficar totalmente seguros, beleza? E a entrega varia do lugar onde você mora. Quem mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a entrega é de até 7 dias úteis. Nos de demais estados do Brasil. É de até 12 dias úteis. Mas geralmente sempre chega antes do prazo. Beleza? E a entrega é feita pela transportadora oficial do Lift Chá. Não vem pelo correio. Vem pela transportadora. Então essas duas dúvidas que eu queria tirar também. Que são dúvidas muito frequentes. Que muita gente tem. E esse foi o vídeo. Como eu disse eu fiz ele mais para alertar sobre esse golpe. A minha mãe caiu nele. E eu não gostei disso. Também não queria que mais ninguém caísse. Então se você for comprar, compre sempre no site oficial do fabricante, que é o link do site oficial aqui que eu estou deixando aqui para você, beleza? Esse link aí abaixo. Então, se você comprar, compre sempre nesse site. E esse foi o vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar tá respondendo, beleza? Então, tchau galera!